Olá, bem-vindo ao tutorial de instalação do AMP Server. Esse tutorial faz parte do curso do Formidim Framework PHP. Meu nome é Reinaldo Barreto e vamos lá! Nós estamos rodando um Windows 7 com SP1. Sobre essa máquina, vamos fazer a instalação do AMP Server. O básico é só entrar no site do AMP Server. Esse aqui é o site principal do AMP Server. Esse é o repositório secundário do AMP Server. Eu confesso que eu prefiro o repositório secundário do AMP Server porque ele tem as informações mais claras e mais precisas do que o repositório principal. Então, todas as nossas referências vão ser sobre o secundário. Vamos fechar aqui o principal. Link na descrição do vídeo. Você vai escolher a versão do AMP Server de acordo com o seu sistema operacional e vai baixar. Uma vez na sua máquina, não tem mistério é seguir o procedimento de instalação padrão do Windows aceita, segue, opa aqui tem algo muito importante durante o processo de instalação eu vou repetir é muito importante caso você ainda não tenha captado essa mensagem é muito importante mesmo pois se você não prestar atenção nisso você terá problemas o que acontece o visual C++ Desculpa, o Amp Server ele é dependente do Visual C++. Para que o Amp Server funcione, você precisa dessas versões do Visual C++ instaladas na sua máquina. Além disso, nunca instale o Amp Server sobre uma versão existente. A instalação do Amp Server sempre deve ser feita na raiz de um disco. Seja C, seja D, seja G, seja Z. Feche o Skype, desabilite o IS. Yes. Voltando ao Visual C++, eu vou seguir a instalação sem me preocupar com esta parte, mas eu recomendo que vocês prestem atenção, que é justamente para provocar o erro. Depois eu vou mostrar como corrigir o erro. Então, aqui não tem mistério. É só Next, Next, Install, o vídeo terá alguns cortes para não ficar tão chato. Uma hora depois. Estamos na parte da instalação em que o Server te pergunta: Você deseja utilizar outro navegador fora o IE? É claro que sim! Quem é que quer usar o IE? Vamos utilizar o Firefox. Clique em Sim. No caso dessa instalação, o Firefox vai estar em Arquivos de Programa 64. Selecionar o executável. Ok. Ok. Você deseja utilizar outro editor de texto fora do notepad? Eu recomendo colocar o notepad++ para quem está no Windows. Para esse curso aqui eu vou utilizar o notepad mesmo. Então, tivemos um problema. Esses problemas que vão acontecer agora são em função de faltas de bibliotecas da dll da microsoft ligada ao visual C mais mais nós temos aqui o MSSR sr ms vcr 120 o runtime 140 novamente o 120 então nossa instalação está completamente comprometida pode clicar next next contudo recomendo que execute a desinstalação uma hora depois, como resolver o problema da falha da biblioteca do amp server? Durante o nosso processo de instalação, nós vimos que falhou o VC14 e o VC12. Porém, a coisa nem sempre às vezes é só isso. Aqui no repositório secundário do amp server, nós temos essa ferramenta aqui, check VC pacotes instalados, você pode utilizar e verificar tudo que está instalado na sua máquina. Eu resolvi seguir o caminho mais tranquilo, eu vou instalar apenas o que está faltando. Atenção, o pacote VC14 foi substituído pelo VC15 da Microsoft, depois ele foi suspenso e substituído pelo VC2017. Então, as informações do VC14 estão disponíveis no VC2017. Se você está com falha no VC14, é só instalar o VC2017. Muito importante, se você está rodando numa máquina 64 bits, você deve instalar tanto a biblioteca 64 bits quanto a 32 bits. Vou repetir, se você está no sistema 64 bits, instale bibliotecas 32 bits e 64 bits. Quem está fazendo essa recomendação é o próprio site do Amp Server. Muito bem, eu vou seguir esse caminho e vamos ver o que acontece. Dois mil anos depois. Olá, depois de muita briga, eu finalmente consegui instalar o WampServer. Server. Não vou mentir para vocês, não foi fácil. Eu demorei muitas horas. A primeira versão que eu estava rodando do Windows 7 não tinha o SP1. Então sem o SP1 eu não conseguia instalar as bibliotecas do Visual C++. Depois eu tive que instalar cada uma das bibliotecas. No final, como vocês podem ver, eu praticamente fui obrigado a instalar todas as bibliotecas existentes para o o Amp server funcionar porque a minha máquina que eu tô usando está tá dentro do virtual box ela estava tá no um windows 7 limpo nem sempre você vai precisar instalar tudo porém como tá lá no site do web server eu recomendo que você instale tudo uma vez onde server instalado ele vai ficar esse verdinho aqui se tiver o verdinho você, sua vida tá tranquila tá feliz é só você clicar aqui Aqui nós temos a versão 3.1.14, como foi anunciado, você escolhe o seu PHP e o banco de dados que você deseja. Nesse tutorial é só isso.